Foi através do bom humor que eu venci grandes obstáculos da minha vida e me tornei um empreendedor. Fundei a escola Construindo Seu Clau e desenvolvi um método chamado palhaçaria terapêutica. Isso mesmo, a arte do palhaço como ferramenta para você desenvolver técnicas e habilidades para melhorar a sua vida pessoal e profissional. Em oito anos de atividade eu já atingi mais de 20 mil alunos em palestras, cursos, oficinas, presenciais e online. Este livro, você vai conhecer um pouco da minha história e também saber como que a arte do palhaço pode ajudar você no seu dia a dia. Boa leitura e não se esqueça, escreve para mim que eu quero saber como tudo isso reverberou na sua vida.